Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou-vos mostrar os meus favoritos do ano. Se vocês quiserem ver quais foram as minhas camas preferidas, acessórios, apps, é só continuar a assistir e espero que gostem. Vamos começar pela Categoria Beleza, que vocês sabem que eu gosto muito de limpeza de pele e coisas assim, não tanto de maquilhagem, por isso vai ser tudo baseado nisso. O produto que está no top dos tops que não sai e já está há 3 anos é este sabonete líquido da Garnier, eu já uso há tanto, tanto tempo. Eu não vou dizer isto. Com toda a certeza absoluta, mas eu sinto que foi isto que me tirou a maior parte das borbulhas que eu tinha na cara. Eu tinha a cara um bocadinho uma desgraça e agora está muito mais saudável e quando comecei a usar este produto eu sinto que foi por causa dele que tudo melhorou, pelo menos foi uma coincidência enorme, foi quando eu comecei a usá-lo. Este sabonete líquido é para a pele mista, oleosa, com imperfeições, com acne. e Ele também funciona como um desmaquilhante, por isso é dois em um. E tem ácido salicílico e acho que foi por isso que resultou tão bem na minha pele. Quando tenho maquilhagem uso para desmaquilhar e quando tenho a pele muito oleosa eu uso como máscara, deixo ficar uns minutos e depois lavo a cara e resulta muito bem. Parece que tira a luzidade da minha cara e torna muito mais saudável. Por isso eu aconselho-vos aconselho muito se vocês tiverem este tipo de pele como a minha. Este produto eu recebi o recebi na caixa que eu comprei do, do calendário de vento da Nivea. Por isso eu uso -o há pouco tempo. Mas senti uma diferença tão grande que decidi incluí-lo nos favoritos de 2019. Só para vocês verem como eu fiquei super surpreendida. E o que é que é isto? Isto é uma máscara... Wow. Isto é uma máscara, uh, supostamente de um minuto, que vocês põem na cara durante um minuto e a primeira vez que eu usei, eu usei mal este produto, eu não li tudo, mas a ideia é, vocês colocam isso na vossa cara, deixam durante um minuto e depois massajam o produto restante que ficou na vossa pele. E eu da primeira vez limpei a minha cara e a palavra máscara enganou-me completamente, mas eu senti uma diferença enorme, principalmente na luminosidade da minha cara, ficou um com muita mais luz, parecia muito mais saudável. Não sei, não estava nada à espera, acho que merece mesmo um lugar aqui nos favoritos de 2019, mesmo estando a usar há um mês, mais ou menos. Mas sinto que quando uso, a minha pele fica com um brilho, com um aspecto saudável muito, muito bom. Outro produto que eu adorei foi este Lip Balm da Carmex, que eu recebi também há muito pouco tempo. Tem um cheiro muito docinho, mas depois cria um efeito refrescantes nos vossos lábios e torna os lábios muito fofos e, não, e ficam super hidratados por isso eu gostei muito deste produto e também tenho há pouco mesmo pouco tempo mas superou as expectativas completamente e mais uma coisa digam como é que vocês usam este produto porque eu não sei usar este produto claramente quer dizer eu não sei se sei usar mas eu fui procurar no Google como é que se usa este tipo de coisas e eu não consegui encontrar eu também vou ser sincera eu não procurei assim tanto vi o primeiro vídeo e vi que não era nada que eu estava a procurar e parei mas o que eu faço é fazer assim E não sei se é assim que se põe. digam como é que vocês usam isto, porque eu não sei e também não procurei muito, porque sou preguiçada. Ok, eletrónica. O Nuno ajudou-me a preencher esta categoria. Estas prendas eu recebi no Natal, mas pff, fiquei fã completamente e precisei de colocar aqui neste vídeo. Ele deu-me um Kindle e este Kindle é o melhor de todos. <risos> eu estive a pesquisar muito sobre ele e fiquei mesmo surpreendida com... Uh, com a escolha dele, porque é claramente o melhor, é à prova d'água, não tem aquela borda irritante à volta, é todo liso. Vocês estão a ver, não tem assim grandes reflexos, por isso não, não vai ferir a vossa vista. Eu sinto que estou a olhar para um plástico de papel, não tem reflexo, não sei explicar muito bem, mas vou tentar filmar para vocês verem. Parece que é tinta em papel, está muito bem feito e. Uh... E é incrível porque eu adoro ler livros, adoro aprender. É muito mais fácil do que estar a olhar para o meu telemóvel porque eu sentia que me feria à vista e não conseguia ler tanto e assim consigo ler muito mais e estou ansiosa de ler muitos, muitos livros em 2020. E como eu vos disse, o Nona ofereceu-me outro produto que eu coloquei agora na categoria eletrónica. E o que é que é isto? Isto é um carregador que vocês só precisam de colocar o telemóvel por cima e ele começa a carregar. Eu tenho usado isto todos os dias, eu coloquei isto na minha mesinha de cabeceira e está sempre ligada à tomada e o que eu faço é quando chego à cama, ponho meu telemóvel por cima e ele começa a carregar o telemóvel. E é tão simples, não preciso pôr nada na tomada, não preciso estar a procura do carregador, que às vezes esqueciam, por isso está sempre lá e está sempre pronto para ser carregado. Pode parecer uma coisa muito simples, mas poupa-me imenso trabalho, por isso o Nuno acertou -o completamente nas minhas prendas de Natal e estas nem foram as únicas que ele me deu, ele deu-me muito mais, me percebo. Mas pronto... Uh, a próxima categoria é uma que vocês gostam muito, que é fotografia, e o que eu escolhi para vocês e eu acho que é o top, top, top de 2019, é a minha câmera G7X Mark II. Este meu amorzinho ajudou-me tanto, tanto, tanto a filmar para vocês. Eu sinto que se não tivesse esta câmera, eu não, não ia filmar tanto como filmei este ano, este ano voltei mais ou menos de novo ao ativo, porque eu depois falo com vocês no vídeo sobre isso, mas desmotivei um bocadinho, por isso o ano de 2019 foi sem dúvida um ano em que comecei a voltar ao ativo e esta câmera ajudou-me imenso a conseguir fazer isso, eu posso levá-la em qualquer lado, posso começar a filmar quando quiser, posso virá-la para mim e saber exatamente se está a focar, se está perfeito, se está no sítio certo e ela também pode ser Ligada ao meu telemóvel, por isso eu consigo ter acesso às minhas fotos instantaneamente e posso editá-las e publicar -o logo. Posso também ir buscar os vídeos e fazer Instagram Stories rápidas com boa qualidade, por isso esta câmera mudou completamente a forma de eu trabalhar. Por isso na categoria de fotografia, esta está claramente no top, porque foi também o que me ajudou a estar mais ativa aqui no YouTube, por isso, linda, perfeita, adoro. Outro meu amorzinho lindo é esta Instax Mini LiPlay Play, eu quando vi que esta câmera ia sair eu disse eu quero comprar e comprei logo instantaneamente foi passado uma semana até sair porque o meu namorado disse pensa antes de comprar então eu tirei uns dias para pensar e depois disse não eu quero comprar por isso vou comprar e foi a melhor compra de sempre, porquê? esta câmera é o tipo de câmera que eu queria que era instantânea, eu queria ter uma instax mas queria também ter a possibilidade de imprimir as minhas próprias fotos e estas fotos são fotos tiradas Algumas pelo meu telemóvel, algumas pela minha câmera G7x que eu vos mostrei e uh, algumas tiradas com esta câmera. E esta câmera, para além de ser uma câmera fotográfica e também ser uma impressora que é 2 em 1 um, perfeito, ela também tira muito boas fotos. Eu pelo menos gosto muito da qualidade delas. Já fiz um vídeo sobre ela, o meu unboxing e primeiras impressões dela, por isso se vocês quiserem ver, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver aí também na descrição, esse vídeo por acaso está a ganhar bastantes visualizações, vocês estão gostar muito dele, por isso fiquei muito contente. Outra coisa que eu tenho adorado é o que eu estou a usar agora neste momento para gravar para vocês, que é um tripé que eu comprei porque o meu estragou de uma forma muito estúpida, partiu uma peça ou descolou uma peça, não percebi muito bem. Eu estava no jardim da minha casa, por isso eu perdi completamente a peça, eu não sei onde é que ela está. Usei esse tripé com fita durante algum tempo e depois fui procurando na Amazon alguns tripés que eu pudesse comprar. Este foi um bocadinho mais pro carito, mas achei que seria uma boa adição aos meus vídeos e sem dúvida ajudou-me também muito a criar vídeos para vocês, principalmente os vídeos de Natal, em que eu gravei de cima para baixo. Isso ajudou muito a fazer aqueles vídeos de molhar prendas e de criar aquelas caixas temáticas para vocês porque este, este tripé sobe e consegue fazer um ângulo de 90 graus, ou seja, a câmera consegue filmar mesmo de cima para baixo e eu queria muito ter um tipo de tripé destes porque é uma boa função para se ter, para quem gosta de fazer tutoriais de DIYs e desenhar e, e também fotografias em que eu preciso mesmo que seja um ângulo perfeito de cima para baixo e este tripé é perfeito, nota-se que é muito robusto e tem várias formas de fazer rotações, de criar ângulos e consegue ficar muito, muito grande ou muito, muito pequeno, por isso eu aconselho mesmo, mesmo, mesmo muito. É um bocadinho mais dispendioso que o normal, mas acho que vale completamente a pena. Uma coisa que eu vos queria falar era sobre as apps que eu gostei mais em 2018. O primeiro foi sem dúvida o Asana e o Asana ou Asana, ao lá como é que se chama, Uh, ajudou muito a organizar o meu tempo, porque eu queria uma coisa, queria uma app, e ela ainda não é perfeita, mas é o melhor que eu arranjei até agora. Eu queria uma app que desse para eu ver o meu calendário, desse para ver uma lista de coisas a fazer, desse para organizar tudo por categorias, para o blog, para o YouTube, para o Instagram, a minha newsletter, o meu guia de influencers, o meu grupo no Facebook, e eu queria tudo organizadinho e deu para organizar por cores, por isso isso facilitou-me imensa vida. Foi o melhor que eu encontrei até agora e é o que eu tenho usado e também foi essa uma das razões por eu ter conseguido fazer tanto durante 2019, porque acho que aquela app me ajudou muito, muito, muito. Outra app que me ajudou muito a ser super produtiva foi a app Canva. Esta app vocês conseguem fazer templates de tudo e conseguir ser o mais produtivos possível. Porquê? Uma coisa que eu fiz em, no Vlogmas foi criar um template para a capa do YouTube e tinha texto, tinha aquela border e para cada vídeo só precisava de mudar a foto, mudar o título, arranjar o título da forma que eu quiser, aumentar, diminuir, rodar, posicionar na forma que eu quiser e já estava. E para quem estava a fazer um vídeo por dia, aquilo facilitou muito a minha vida porque eu conseguia duplicar o template Mudar a foto, mudar o texto, já está. Enviar para o YouTube, publicar... Ajudou-me imenso durante este ano, porque foi muito mais rápida que o normal. Sinto que este método do Canva funciona muito melhor para mim e sou muito mais rápida por causa disso. A terceira época que é eu uso e que adoro é o Evernote. O Evernote eu já uso há muitos anos, depois parei por achar que não era muito produtivo com ele e agora voltei outra vez. No início do ano eu comecei a usar o Evernote como o meu Asana, eu criei o, com o meu calendário e depois fazia tudo lists uh, mensais, semanais e depois quando vi o Asana comecei a usar o Asana, mas o Evernote continua comigo muito presente porque é lá onde eu ponho todas as minhas ideias para vídeos e um, é uma forma boa de eu passar o que eu quero dizer para texto, porque eu começo a falar com o microfone ativo no Evernote e ele transforma-me isso em texto e depois já tenho texto para o YouTube, texto para o blog, texto para descrições no Instagram, por isso eu sou muito mais rápida assim e eu gosto muito do Evernote. Ok. E agora, de modo mesmo muito rápido, só vos queria mostrar as minhas roupas preferidas do Arnold de 2019. E eu estou a usar uma delas neste momento, que são umas calças de fato de treino que eu sempre quis ter. E estas são super, super confortáveis. Eu comprei estas na Shein e provavelmente não as vou largar tão cedo. Outra roupa que eu adorei em 2019, por acaso, foi este top. Este top é um crop top. E eu usei-o imenso, imenso, imenso. Eu tenho ideia que foi cerca de 5 euros, foi 4,99. Apanhei-o num saldo e gostei mesmo muito dele mas também pela forma como me fez sentir com o meu corpo e eu gosto mais dele não tanto pela qualidade, não é má, não é uma má qualidade mas é uma coisa muito muito simples como vocês estão a ver é um crop top branco simples nada de muito especial mas acho que foi mais pela forma como me fez sentir com o meu corpo e eu senti que já podia usar a barriga um bocadinho à mostra, gostei muito dele Acho que mais por causa disso. A terceira coisa que eu usei e abusei, e neste momento vou ter que cozer, porque usei tanto que descosia uma parte de dentro, é o meu casaco de pelo. Eu queria um destes há muito tempo. Encontrei este na Shein, novamente, e não foi caro, tem muita qualidade, usei feita louca durante muito, muito tempo. Estas foram as minhas coisas favoritas de 2019, certeza que me estou a esquecer de dar uma coisa, mas estas foram, sem dúvida, os produtos que me marcaram mais este ano. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me quais foram os vossos top 3 produtos de voar, se vocês ainda estão aqui a ver este vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever e vemos nos no próximo.